Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Sala 401 Eu sou a Carol Simões e hoje a gente vai falar de um momento histórico para o cinema e para a vida de muita gente né? inclusive a minha. O fim da saga Star Wars que chegou hoje nos cinemas a meia-noite dia 18 desse mês e eu assisti a pré-estreia. Ainda tô aqui tentando digerir um pouco do que foi tudo isso. Eu particularmente fui totalmente sem expectativas para o cinema. Star Wars sempre fez parte da minha vida. Desde a minha infância. Assim, por influência dos meus pais, eu passei a gostar muito de ficção científica, filmes sobre o espaço e Star Wars se tornou uma referência pra mim. Com os filmes novos, eu pude acompanhar essa nova vibe, essa vibração dessa nova geração no cinema. Só que eu nunca me senti muito ligada aos filmes novos dessa nova saga, como os antigos. Com a Disney, a gente vê que eles tentam resgatar um pouco desse sentimento que o fã tem de ligar ligação com a saga. Só que não deu muito certo. O Despertar da Força foi um filme que teve problemas. Ele tentou resgatar, tentou trazer um pouco de Star Wars, mas não deu muito certo. Os Últimos Jedi também foi a mesma coisa. Inclusive, eu acho que os filmes não conversam entre si. São filmes um pouco, assim, distintos. São histórias distintas. A Disney vem, anuncia a volta, né, de uma história, de uma saga que tem muito significado para muita gente. Pro mundo cinematográfico, cinematográfico em si, né? Só que a Disney ela quis fazer tudo novo, ela quis trazer personagens novos, histórias novas, então os filmes fogem um pouco do que o fã espera que é a continuação da história original. E aí, nesse último filme que foi uma grande surpresa, a Disney mesmo meio que tenta consertar tudo isso. Ela tenta resgatar a essência de Star Wars e responder e preencher lacunas que os dois últimos filmes deixaram. Mas esse último, ele é, ele faz parte de Star Wars. Esse último filme, ele é Star Wars na veia, na essência dele. Com o fracasso dos outros, eles tentaram repor tudo nesse agora. E por isso o filme é um turbilhão de sentimentos. O filme é uma montanha russa do início ao fim. Pra mim foi uma emoção muito grande. Como eu disse, eu não tive isso ainda no cinema, essa experiência com Star Wars. Agora aconteceu, você chega a começa já, né, há muito tempo, uma galáxia muito, muito distante, já começa ali, tá, mexe com você, vambora. Você é o tempo todo pego em porrada sentimental. E o filme também traz, né, muitas lembranças e recordações e sentimentos que eram pra ter essa presença, essa alma clássica desde o Despertar da Força, que não teve. Despertar da Força e os últimos Jedi, eles pegaram o que é clássico e descartaram. Ah, tá, vamos, vamos matar Ransol, Ah, tá, agora vai ser o Luke. Quem vai ser o próximo? Então era isso, era tipo assim, um descontão. Vai um, vai outro. E você que é fã clássico, você fica, meu Deus, como assim, né? E nesse filme agora, eles tentam resgatar isso. Eles remetem os clássicos, né? Eu mesma chorei igual um bebê no filme. Eu não lembro de ter nunca chorado em um filme como eu chorei no episódio 9. Então <risos> assim... É uma coisa, pra mim, foi extraordinária. Eu não esperava mesmo. Pensei assim, é um grande conflito o filme, né? Uma relação de amor e ódio. Você não sabe se você odeia demais ou ama demais no final. Porque o filme é muito bom, só que ele te leva a odiá-lo. Porque você passa por muita coisa, você não tá preparado, seu psicológico. E você tem que respirar fundo e aceitar aquilo, coração acelerado o tempo todo. Mas isso é Star Wars, né gente? Então, é um filme que vale a pena demais assistir no cinema, eu quero ver de novo. Eu não digeri muito ele. Realmente assim, pra quem é fã, é uma porrada muito forte que você não tá preparado. Bem, agora vamos falar do que realmente importa, né? que é o que foi isso, o que que foi Ascensão Skywalker, como foi, o que que eu achei, o que que eu observei durante o filme, vamos lá, o filme, ele traz muita coisa à tona, revelações extraordinárias, coisas de, tipo que ninguém esperava, de cair o queixo mesmo, os Jedi são muito explorados, o lado negro também, mas os Sith eram um mistério até hoje, e na Ascensão Skywalker, eles trabalham os Sith e mostram o planeta dos Sith, então, eu achei muito muito legal isso. Eu achei isso. Eu achei que foi assim o que tornou o filme completo, assim redondo. Era o que faltava para Star Wars. E como fã e entendedora da saga, eu já esperava isso desde o despertar da força. Eu esperava que ia ter alguma coisa sobre os Sifis, alguma porque não é possível uma saga encerrar e não falar sobre isso, né? E assim, eu achei sensacional. A gente já sabia, não é mistério e nem spoiler nenhum que o Palpatine ia estar nesse filme, a gente viu isso, aquela voz misteriosa, então a gente já sabia que ia ter a presença dele então assim, eu achei muito sensacional o Palpatine os e a Ray, isso tudo que eu não vou entrar mais muito nisso outra coisa que eu gostei muito, é que nesse último filme, a presença da força tá mais forte, eu acho que desde o Despertar da Força como o nome já diz, né, a Disney tenta Despertar isso de volta, ela tenta trazer essa coisa, mostrar que a força ainda existe. Depois de muito tempo, né, de gerações e personagens que envelheceram, com o passar dos anos, ficou aquela sombra de mistério do que, que ia continuar. O que que ainda tava ali para resgatar. E aí a Disney, ela tenta mostrar fagulhas de que a força ainda tá ali. Ainda existe. É, ainda existem os Jedi. E tudo isso ainda é real. Só que nesse último filme, isso acendeu. Isso acendeu. A força tá ali mais do que nunca. Eu achei a presença dela mais forte nesse do que em todos os filmes da saga. Inclusive com o Rey. Rey foi uma grande revelação. Assim, a ascensão mesmo no filme. Porque ela, ela, a força dela extraordinária, inclusive do Kylo Ren também, e a ligação entre eles é outra coisa extraordinária no filme, que eu particularmente não era, eu era contra eu não aceitava, eu achava uma coisa forçada, eu não entendia muito bem e aí nos últimos Jedi eu começo a entender tá, o que eles estavam querendo fazer, e aí na ascensão Skywalker, cara, me pegou de um jeito que eu consegui assim me envolver na história dos dois. Não do Kylo Ren em si, né? Do Ben. todos falando do Bell. Do Ben solo. Do Ben e da Ray. Ele sim tem uma ligação assim que não existe na galáxia. E o Kylo Ren também, né? A... Toda a jornada dele nesse filme, ele se redimiu total pra mim. Como eu não gostava dele, do personagem. Não tinha uma. não tinha uma ficção por ele. Mas nesse último filme, cara, ele assim. Além de se redimir, toda a jornada dele tudo Não tem como, não tem como explicar, assim, o cara foi muito bonitinho, foi muito bonitinho porque ele é uma vítima, assim como todos os vilões, né, que a gente vê no cinema. O jeito que ele consegue meio que entender tudo que aconteceu e o perdão dos pais e do look e de tudo que acontece, e a Ray sei lá, parece que aconteceu tudo perfeito, foi tudo perfeito. E ele consegue fazer tudo que ele propôs a fazer, tudo que tinha que fazer ele fez, né? Ele foi muito essencial pro filme, eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas... Ele foi muito essencial pro filme. As participações especiais. Carrie Fisher. Nossa, arrancou lágrimas. Litros de lágrimas de muita gente, com certeza, no cinema. Foi um sentimento estranho. Quando aconteceram essas cenas, porque existem muitas homenagens, como eu disse durante o filme. E quando acontecem esses momentos, ele te pega, parece que ele te sacode de um jeito. Que você fica assim. Você não sabe o que sentir na hora. Foi um sentimento estranho, sabe? Realmente assim, que você... Passa um filme na sua cabeça, você lembra de tudo que aconteceu até agora, tudo que você viu até agora, e você fica, caraca, realmente é o fim. E aí aquilo começa a te sufocar e não tem como. Não tem como. As lágrimas vêm. É inevitável. A Leia em si, no filme, ela é muito emocionante, né? Ela sempre foi uma personagem muito forte que eu sempre gostei muito. Nos filmes novos da Disney, ela também continuou ali presente, mantendo a força dela como rebelde. Nos últimos Jedi, ela ela tem aquele momento que ela utiliza a força pra se salvar do espaço. Aquilo eu achei sensacional. Teve muita gente que reclamou. Inclusive eu acho que Os Últimos Jedi, pra mim foi melhor que O Despertar da Força. Se eu tiver que preferir um ou outro, eu prefiro Os Últimos Jedi. Ele tem mais a ver com o clássico, né? E essa coisa da Leia incomodou muita gente. Da Leia utilizar a força pra, pra se salvar, mas eu achei aquilo incrível, porque ela, ela, como uma rebelde irmã de Luke, ela tinha que que saber da, da, fazer o uso da força também, né? Uma hora isso tinha que acontecer. E eu achei aquilo muito incrível. Eu já tava muito abalada desde esse filme. E nesse então, com relação a ela, né? Nossa, nesse... Não <risos> tenho o que dizer. Só assistindo pra vocês entenderem mesmo o que foi a Leia nesse filme. O fato dela de ter completado a sua jornada foi o mais assim... Arrebatador mesmo. Porque mesmo a Carrie Fisher não estando mais com a gente ela conseguiu encerrar o ciclo de uma personagem icônica que esteve presente aí por muitos anos, teve um papel fundamental pro término dessa saga. Ela e o Luke chegaram ao fim juntos. Falando em coisas que tocam o sentimento, a gente não pode deixar de falar de C3PO, né, gente? Aquele personagem que tá em todos os filmes da saga até hoje e que nesse último agora, ele é mais do que nunca. Brinca com o nosso coração em uma de... que seria uma despedida, mas que não é, não foi, graças a Deus. Mas, assim, com certeza abalou muita gente, mas eu acho que fica tudo bem, tá tudo bem com o C3PO, tá? Ele passa bem e ele continua intacto aí em toda essa saga, assim, histórico isso. Outra coisa é que continua, a mira dos Stormtroopers que não existe, eles não conseguem acertar o alvo, isso é fato e falando em Stormtroopers, a gente tem uma grata surpresa também, né que são os desertores assim como o filme existem outros que desistiram do lado negro, o instinto falou mais alto e desertaram né, desertaram desse do império e vieram para pro lado dos rebeldes, eu achei isso muito Fofinho. Outra coisa que a gente pode observar aí no filme é o trio, né? Um novo trio que surge agora nessa nova geração, que remete ao trio clássico, que é Han Solo, Leia e Luke, que são Rey, Finn e Poe. A relação deles é muito fofinha, a amizade deles, como eles tentam proteger e ajudar um ao outro. É muito legal, assim como o trio clássico. Além deles, Chewbacca, que continua firme e forte. Inclusive, a gente tem um leve susto com o Sheer, mas ele passa bem também e é, tá tudo bem com ele. Os rebeldes em si, eles têm também uma ascensão muito grande nesse último filme. Como nos outros dois últimos episódios, eles estavam muito abalados, né, e a gente, mesmo ainda com aquela centelha de esperança, a gente ainda temia muito por eles, nesse último filme eles revelam a força que eles possuem juntos, né. Mostrou mais uma vez, né, a união deles, como eles são fortes juntos e quando toda a galáxia se junta em prol da liberdade, isso foi muito bonito. Foi muito bonito de se ver, de se testemunhar isso. E a força, estando mais presente do que nunca até o fim, passa a observar e a ver e sentir a força no filme. Tipo, o quê? Sim, acontece. É de tão forte que ela é, ela aparece em vários níveis no filme, né? E falando agora dos Siths, temos Palpatine, mais vivo do que nunca. Realmente eu gostei muito disso, porque eu sempre achei, ele sempre foi, na verdade, isso não é achismo meu, é a mente por trás de toda a trama, né? A mente vilanesca. Sempre foi ele, nunca deixou de ser. E o último filme mostrou isso, que foi ele o tempo todo. Ele estava ali, escondido, só ganhando forças e esperando Momento certo pra aparecer e assim foi incrível, ele tinha uma tropa gigantesca. No planeta dos Siths E ele mostrou toda a força dele Que ainda existe Inclusive nessa frota Cada nave possui o poder de fogo De uma Estrela da Morte Simplesmente cada nave é capaz de destruir um planeta Então assim Isso mostra realmente a presença do mal Que está ali naquele lugar E guardado aquele, todo aquele tempo Só esperando o momento certo E falando da grande batalha O grande confronto no final Além da batalha que acontece no céu, entre as naves dos rebeldes e dos Sith, também acontece um duelo muito importante entre Palpatine e Rey, né? Que tiram forças de ambos os lados possíveis para se enfrentarem e foi lindo. Foi, assim, uma batalha épica que mostra realmente a força e realmente aquele duelo de poderes ali pra ver realmente quem sairá o mais forte, o bem ou o mal, né? E falando em força, em se encontrar e resgatar dentro de si, Rey, ela tem muita ajuda de Luke e Leia, dos irmãos Skywalkers que sempre estiveram ao seu lado e não a decepcionaram. Inclusive o um momento que ela tenta que ela vê o lado negro dentro de si, nas suas visões e sente medo de si mesma e tenta se isolar como o Luke fez numa ilha e desistir de tudo e ficar ali Luke mais uma vez aparece pra ela e tenta, mostra pra ela que esse não é o caminho, que ela é, tem um propósito muito maior que isso que ele sabe disso e a Leia também, então assim, eu achei isso muito essencial pro filme, é basicamente a essência de todo o filme é essa amizade, esse laço que eles criaram mesmo com o Rey e essa confiança nela, e no o poder dela e quem ela se tornaria. Eu achei isso muito bonito e muito Star Wars. Mas será que realmente esse é o final, gente? Eu tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que pode ter ficado uma porta entreaberta e, sabe, nesse fim que pode não ser fim e continuar a saga de alguma forma. Eu acho que pode ser. Tem algum gancho, deixou umas pistas, sabe? Então é um palpite aí. Não sei, não tenho essa certeza Não senti. Que foi o final, não. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, ainda meia balada. Não sei se vou me recuperar um dia. Mas é isso aí, né? Isso é Star Wars. Então vão ao cinema, vão assistir a Ascensão Skywalker. Se já assistiram, assistam de novo. Assim como eu vou fazer. Levem os amigos, a família, unam gerações. Vão viver isso, esse momento que tá muito lindo. Imperdível. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativem o sininho das notificações, deixem comentários, seu like, compartilhem com os amigos. E é isso, até a próxima. Muito obrigada, que a força esteja com vocês.